Escolhi morto. Tô marcando Tetris aqui. Eu pego ele já já, Taco. Sim, não, eu pego ele. Pode bolar. Barato, morto. Entrando <risos> sozinho aqui. Duas B. Mais um B. Tô ligado. Morto. morta B morto. Bateu Tetris. Dois Tetris, mais um Tetris, guys. Como é que paga? Dois escurinhos. O dois escolheu morto. Escolheu morto. Tô vindo, loto. Mais um. Tá de ó, tá Morto. Ah! O aqui ó. Pegou vou, B, uma. Entrou B. Pegou mais do paredão já. Vai do, do paredão já. Pode chegar. Vai no paredão aqui. Três. Paredão, mais um, mais um, mais um paredão. Mais um paredão, mais um paredão. Pirou, pirou. Boa. Dois. Tá aqui. Morto, botei, tirei a cara. Não é esse né? É outro. Baguei lá tu. Na direita, na direita, faz o Jobs lá. Não vai ter não. Meado, meado, meado, meado céu. lotando já, Botando. Tá atrás do Pilar. Plantando. Morto. Tá miado, esse aí, tá miado, esse aí. Não vi nada, paredão. Boa, ah, nice. Boa latinha. Vai ter rampa esse papo, cuidado rampa. Passou, passou, passou, passou. Tirei a cara. Peguei um miado já. Bota aí testes, taco.